Pombinha Amargozinha. É, é conhecida também como caçaroba, caçuroba, picaçuroba, capassuroba, picaçu, pomba verdadeira e pomba selvagem. Aqui no sítio no São Lázaro, é, no assentamento Augusto Boal, não tinha, você não via nenhum tipo de passarinho. Não tinha tucano, não tinha <risos> pão preto, não parecia nada. Com o assentamento, com o tempo, foi parecendo os passarinhos... Os bichos selvagens, agora tem que ter até onça que tá aparecendo aqui, gente. Então tá, um abraço pra todos, até outro dia.